Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o titia, mano Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no DDTank com o painel Pra você que é novo aqui no canal, eu vou pedir pra você se inscrever Por favor, deixa o like nesse vídeo Também se tiver a vontade para poder ativar esse sininho de notificação para receber os vídeos aqui de DDTank e de outros jogos que eu pretendo futuramente trazer aqui pro canal Vai esse negócio aí pra nós, fechou? Galera, hoje eu tô aqui, o título do vídeo já condiz o que, que eu vou trazer aqui pra vocês Compensa jogar com um DDTank com o painel, vale a pena? Então, vou mostrar os motivos que vale a pena, vocês só pegam uma visão bem simples, detalhada e direto ao ponto que eu quero trazer aqui pra vocês, felizmente eu não vou poder tirar pvp, devido ao horário, que eu acho que em 4 horas da madrugada não vai ter ninguém para jogar com nós aqui não né, mas enfim vou colocar esse potencial aqui na... nos meu... no meus itens, e é isso, bora que bora galera, tô meio parado aqui no youtube, felizmente, eu tô trabalhando demais né mano, isso tá acabando me deixando muito exaustivo acabo chegando em casa, não consigo produzir e vídeo isso é uma coisa meio chata devido a esse tempo que eu tô trabalhando a hora que eu acostumar com o serviço, eu acho que eu vou conseguir deixar tudo no conforme Serviço, vídeos, meu trabalho completo aqui no YouTube Então, voltando ao intuito do vídeo, que era valer a pena jogar DDTank com o painel Bora que bora Galera, por que que vale a pena, mano? Tem, já tivei painel Uma coisa que é muito interessante Vários itens que você deseja ter em detanque, você pode ter aqui Isso é apenas com painel Você pode ir lá pegar tags Você consegue também atributo igual que eu tenho aqui no escudo de Ares Você consegue ter fazendo GVG, conseguiram pontos e trocando, entendeu? Se você deseja ter alguma figura, alguma figura de montaria, até montaria mesmo, se você quiser né? essas montarias pode ter full e mais montarias também pode ter full, entendeu? Essa é questão de você, entendeu? Um exemplo aqui e todas funcionando normalmente, isso que é interessante. É a minha tag, essa tag é bonita né E fora galera, que tem muita gente entrando no servidor Dá pra você jogar um PVP Ó, só pra vocês terem noção Pelo horário, ainda tem uma... Olha a quantidade de gente que tem mano 4 horas da manhã, tá ligado? Você entendeu? Os caras fazem desafio Aqui é mais pro PVP Pessoa que vem jogar aqui Ela sempre quer ver, se dedica mais um PVP Não, se dedica mais um desafio E ficar forte pegou FC vai para vai pro combate, minha continha ela hoje conta com quase 500 milhões, essa continha é antiga teve um inscrito que o cara perguntou se eu queria vender a conta, eu tô meio assim, se eu vendo ou não deixa nos comentários, o que, que você acha? tô meio pensativo, mas eu acho que não eu acho que eu vou pegar uma continha, vou começar a vender as evolução que eu vendi aqui tem algumas coisas que muita gente que joga no servidor não sabe, posso ensinar, também se quiser que eu evoluo a conta, você não tem tempo tá tipo assim, não tia, tia. Eu vou evoluir Pra mim, se você tiver um tempinho, te pago uma grana E eu vou fazer um set só pra isso, entendeu? Pra frente, pra nos futuros Tá ligado, galera? Fora, mano, os pets Você tem todos os pets liberados aqui pra você Tanto aí, ó, pra você ver Que eu tô, tô, tô com eles aí, ó Macaco, tem os... é... Machiachio. Lucifer, Achio aí, ó ah, Fênix, um dragão Esse petzinho, aí, ó Cobra, cobra, do Tietchan, aí, ó Mas... Macaco que já tá, selado tem o nome desse pet aqui que eu sempre, verdeado, esverdeado, fiquei <risos> confundo o no nome desse pet. Mas enfim, tem muita coisa pra você poder vir jogar no servidor. Lembrando bem que eu não sou pago pra divulgar esse servidor, eu divulgo ele porque, no entanto, dá view e dá vai Então. Continuando da view e da like, a gente tá trazendo vídeo. Melhor ser sincero que falar de jeito aqui, ó. Aí, eu tô isso aqui porque, quer ver, isso ajuda não sei o que, mas não ajuda. Eu tô trazendo um vídeo aqui porque eu pego esse título, crio na hora. Na hora não, demora um pouquinho, eu tento que ter uma ideia de título e vídeo e trago aqui pra vocês. Não é uma coisa mais legal ser sincero e mostrar pra vocês? Então, é isso. Vários motivos tem para você jogar o The The Tank. O primeiro que eu citei aqui nesse vídeo foi o que? Painel. O restante. Tá aí que é montaria, pet, fora que também tem todos os itens liberados. Tem alguns itens que, no entanto, tem para os VIP. Se você comprar VIP deles, você vai conseguir ter. Enfim, vai no Hall da Fama aqui ó. Que vai te mostrar certinho. Será que o top 1 pegou um bilhão? Ainda não. Tá aí esse tal de Rosemeiros. esse trem nunca sai. Vai ser FC Mas enfim É isso, ó As coisas do VIP aí, ó Tá vendo? VIP tem muita vantagem aqui, entendeu? Tá ligado? Ó, só 500 500 atributos e tudo Pra ter isso, galera É caro Tem que gastar a E no momento Eu não tô afim né? eu, eu fico de boa, tá ligado? Aí pra você ver Esses petzinhos aqui da hora aí, ó Tem vários pets aí, ó, mano Esse pet aqui Eu tô achando assim Que é só pra VIP mesmo ó. Mas aí Tem vários pets aqui da hora Que ela pode ter também Vamos dar uma olhada na contramarca Só pra dar uma olhada mesmo Que leves. É, a marca não tá igual a minha também. A única coisa que muda, no entanto, aqui é equipamento, colar, cera essas coisas assim. Face, óculos, essas coisas que dão muito atributo você adquirir a VIP aqui no servidor. Mas enfim, né? Isso vai pra quem quiser focar e ficar mais forte. Ele é matava igual o Titi, sem sendo free Isso é para pouca gente Raras pessoas conseguem fazer essa mitagem Do cara te chama de bugador de Carro. Só caça um vídeo aí que eu matei o VIP Quem tá ligado, tá ligado Só pega a visão, que o vídeozão tá postado aqui no canalzão Do JT, pega essa visão Porque o cara é rimador, 100% meio grau Nossa, eu... Mas enfim né galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo mais... Para conversar, mostrar o detalhe que os motivos que você pode vir jogar. Se você quiser que eu foque, faça um, umas evolução faça o um site aqui de evolução de vendas. Deixa o seu like, comenta aí para mim saber. Fechou? Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até esse momento. Faz o seguinte: se você ah, oh, calma, calma, respira, suspira aí, tranquilo. Agora pronuncia o que você tinha para dizer. Galera, se você chegou até esse momento do vídeo Faz um favor pra mim Deixa o seu likezão Comenta o número zero pra mim Saber que você assistiu o vídeo até o final E não se esquece, mano Ativa o sininho de notificação Pra quem tiver com a condição De ter 3 reais no bolso Se você não for tão pobre assim Vira um membro aí, entendeu? É bem barato E é nóis Fora que tem isso aqui, ó Usa a arroba figura para ativar todas as figuras Mais um motivo pra você me jogar o DDT Com o painel, entendeu? E é nóis, até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor de G.